Hoje você vai se ligar pra poder conseguir grátis a nova skin do Dragão Escarlate da Jessie No Brawl Stars, na faixa, tranquilão, de graça, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, sim, skin na faixa, manos Isso mesmo, você vai ganhar a nova skin do Dragão Escarlate que tá aqui na tela pra vocês Olha que linda que tá essa skin do Dragão Escarlate, cara, que bonito Em comemoração aí, o lançamento... Do Brawl Stars lá na China, tá lindo demais Olha isso cara, olha que bonita que ela tá Tá levando aí a mochilinha dela que de leve Tranquilona, bonita gente. pra caramba Dragão Escarlate Essa skin vai vir de graça pra você No dia 9 do 6 Dia 9 de junho você vai receber Ela grátis na faixa, tranquilão De graça, a nova skin Dragão Escarlate da Jessie, cara E pra comemorar isso, é claro Eu vou jogar com ela aqui, na versão Do desenvolvedor, muito obrigado Supercell, valeu Supercell, valeu João, valeu Gabriel, tamo junto Pela oportunidade de trazer essa, Esse conteúdo aqui pra galera, então Calma, calma, calma galera, além de tudo Ainda você vai ganhar mais uma coisa, você pode Ganhar uma das três caixas Surpresa do Brawl Stars que eu tô Sorteando no meu Instagram, e é o seguinte Mano, pra você poder ganhar, primeiras Coisas que você tem que fazer, primeira coisa Vem aqui na loja e me apoia aqui na Loja, clica aqui na loja, vai inserir código Coloca o código BRUNOCLASH E dá inserir E você tá apoiando o canal Bruno Clash. Todas as compras que você fizer aqui, o que você for comprar Compra me apoiando, tira um print Manda uma foto ou grava E manda no meu Instagram, manda no seu Stories me marcando para eu poder dar RT E você concorrer também E lá no meu Instagram, você vai ver Aqui nessa foto que tá passando aqui ó, Você vai ver que você vai ter as regras Do que você precisa fazer para poder Ganhar uma das caixas Brawl Stars o link da, dessa foto tá aqui na descrição E o que vem dentro dessa caixa, Bruno Clash Olha, o que vem ao certo a gente não vai poder ah, dizer agora com total certeza Mas, olha, a minha veio isso daqui, galera Tá passando aqui na tela pra vocês a foto da caixa com todos os itens Quer participar? Vai lá na foto, cumpre as regras e participe Você pode ganhar uma das três caixas surpresa do Brawl Stars na faixa Tranquilão, beleza? Então é isso e seja feliz! Boa sorte a você! Tamo junto e bora pro vídeo Bora lá, bora botar uma mistosão aqui e jogar com a nova skin grátis Dragão Escarlate da Jessie aqui no Brawl Stars Vamos lá então! Testar aqui na prática no combate. Vamos ver como que ela tá. Eu quero saber como tá ela, como tá a torreta. Olha que bonitinha ela de bonecito. Muito legal, gostei bacana dela. É bacana demais ela, hein? Ó, selo. Eita, tomei um arregaço ali. Calma aí, tiozão. Calma aí, tiozão. Quero ficar de boa. Opa, calma aí, calma aí. Ajuda nós a destruir aqui, beleza. Valeu, muito obrigado, mano. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar ali, ó. Opa, quase escapou ali. Opa, opa. Op. Vamos tentar ir no passinho, passinho do romano. romano famoso passinho do Romano ali Opa, vai ali bater, bater oh, oh, oh, oh. Boa Levamos aqui, muito bom Mais cinco só, vamos abrir Opa, tem gente ali, ó. tem gente ali, ó. beleza escondeu, eles se escondem, né, esses botzão eles se escondem, ó, é muito doido, né, é muito doido Ah, vamos soltar nossa torreta, olha a torreta linda, linda, nossa, olha esse dragão mano, meu amigo olha que torreta bonita que tá essa torreta nova da skin caraca, mano, deixa a torreta matar porque ficou bonitão, hein, nova torreta da skin da Jess, dragão escarlate de graça pra vocês, hein, galera, de graça pra vocês, hein, já tá no combate meu amigo, que beleza, hein, que beleza que beleza, vamos botar aqui mais torreta aqui de novo já deu um danozinho ali, delete. Levamos aqui, conseguimos a vitória com essa nova skin. Tá bonita, ali. olha que bonita, cara! As tranças, bonezão de leve, tranquilo. Muito top, aqui. A nova skin do dragão escarlate da Jessie Bora jogar outro modo? Então, partiu. Vamos lá então naquele que eu adoro demais, que é o futebral, mano. Bora de futebral. Vamos ver soltar nossa torretinha do dragão ali, maravilhoso. Nossa, já deu um dano ali, mano. Meu amigo, eu vou pra treta, eu vou pra treta, vou pegar a bola. Opa! Ai Tentei levar, tentei levar, não deu, né? Eu, eu errei a bola no primeiro, por isso que eu acabei perdendo ali. Bora lá, vamos pegar, eu quero soltar meu dra, meu, minha torreta do dragão, mano. Bora lá, vamos ver como vai ser isso aqui. Que beleza! Boa, boa Ó, a torretinha Vou soltar a torretinha aqui no meio Não quero nem saber de matar Não quero nada Só quero soltar a minha torre Ó que bonita a minha torretona ali, ó você é louco, dando dono... Dan Você é louco, ó Curando ela de leve. Vamos curar ela de leve. Que beleza! Fizeram gol lá, meu brother. O bot 4 fez o gol, hein? O bot 4 fez o gol. Olha o dano que ele te dá junto ali, em conjunto, né? Meu amigo. Vamos botar a nossa torreta aqui de novo? Nem deu tempo. O cara já... Esse bot tá tipo zica, hein, mano? Muito top. E esta é a skin da... Nossa, queridíssima a Jessie A Jessie Dragão Escarlate Que vem pra você de graça No dia 9, tranquilinho Maravilha, olha que beleza os detalhes Cara, sapatinho ali, ó, totalmente De acordo aí com a galera que usa na China É muito legal, muito bacana mesmo, a torretinha Ali, ó, muito bonita também, tem ali Umas asas aqui, um umas... asa não, né, um negócio aqui Atrás, muito top, gostei demais Dessa skin, e você, gostou dessa skin? Cara, tem que comentar aqui embaixo Curti demais esse skin, quero esse skin Pra mim, quero saber como que tá, mano Tá linda demais essa skin Se você gostou, é claro, já vai deixando seu like aí, né Conteúdo com coisas na faixa Com certeza é bom demais, hein Bom demais E se liga só porque tá rolando o sorteio de caixas do Brawl Stars Lá no meu Instagram Então não, não vacila, não vacila, hein Por favor, vai lá, dá seu like, participa Porque depois eu não vou aceitar reclamações, hein, galera Vai lá que tá rolando, hein A foto tá aparecendo aqui em algum lugar Tamo junto, é nóis Um abraço, velho